Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Gomes, também conhecido como Gomex. Eu tô aqui nesse vídeo pra responder a pergunta que é título desse vídeo, que é a mentoria dia C acabou? A resposta é não. A mentoria de C AC não acabou. O que acontece é que no final de dezembro a gente deu uma pausa para gente ter umas férias, né? Pra poder curtir um pouco e não ter o domingo, né? Pra fazer isso. E a ideia era que no primeiro domingo de janeiro a gente voltasse. Mas como alguém, algum de vocês já deve ter, deve ter sabido, né, eu tive Covid. Né? E, e tem outras questões pessoais também que estão acontecendo. Por conta disso, eu vou voltar com as nossas reuniões de domingo no, pr na, no, no primeiro domingo de fevereiro, que é 6 de fevereiro, tá? Então, nessa reunião, eu vou voltar com o que tinha. Mas a, as coisas da mentoria ainda estão acontecendo. Se você entrar no Discord lá, você vai ver que as pessoas ainda estão se encontrando. Inclusive, tem um estudo de Python acontecendo agora, né? Agora que eu falo, esses dias, as reuniões estão acontecendo lá. Entra no canal geral troca uma ideia com a galera e você vai ver. Aí você fala assim, pô, Gomex, 6 de fevereiro é muito longe, eu queria fazer alguma coisa antes. Não há problema, pessoal. Se você tiver interesse em fazer algo na mentoria, você fala assim, poxa, eu quero aprender Ansible. Poxa, alguém me ajuda a aprender Ansible que eu estou necessitado ou necessitada? Né? Você entra lá no canal geral e fala, alguém pode me ajudar com o Ansible? Você vai ver que vai ter algumas pessoas né, que vão interagir contigo para poder fazer com que isso aconteça. Ah, Gomex, não tive resposta. Temos os canais temáticos lá dentro do Discord, que você pode entrar e perguntar lá dentro. No pior dos casos, o que é que você faz? Você vai ver no lado em cima, direito, assim, do, do Discord, que tem as pessoas que estão como moderadoras. Você pode marcar essas pessoas e pedir para elas ajudarem com isso. No pior dos casos, se isso não tiver resposta, me marca que eu vou tentar viabilizar alguma coisa. Ou, ou seja... Eu quero dizer que a mentoria não acabou, a mentoria não depende de mim para existir. A prova disso é que está tendo reuniões lá. Eu só preciso que você interaja com outras pessoas para fazer isso de forma mais pontual. As reuniões de organização voltarão, como eu disse antes, no dia 6 de fevereiro. Isso é, se eu não passar por algum outro problema. Eu não pretendo, mas dia 6 de fevereiro eu pretendo voltar com vocês, tá? Então, pessoal, muito obrigado, né? Lembre que a mentoria é de graça. Não há qualquer interesse financeiro envolvido. Se você tiver interesse, é só colar no link que está aqui embaixo na descrição. Você vai ver lá que dentro desse link vai ter o link do Discord para você entrar e todas as dicas lá dentro desse link, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado. E lembre-se, o projeto é de trabalhador para trabalhador. O único requisito é esse, consciência de classe. Muito obrigado. Até mais.